Hoje, nós vamos nos aventurar pelo mundo do circo e as suas acrobacias. E aí, meus Monsters mais lindos do mundo! Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Otávio Sage e hoje a gente tá num lugar diferente. Eu tô aqui num picadeiro com as minhas amigas. A gente já se conhece há um bom tempo e elas estrearam esse espaço faz pouco tempo. Elas fazem coisas maravilhosas e que eu jamais acharia ser capaz de fazer igual. Mas sabe, o mais legal de tudo é que... Não, pera, continua assistindo o vídeo que vocês vão ver. A feia ela já trabalhando com isso faz tempo, né? Quanto tempo você já faz isso, Dai? 15 anos. Você fez? Vai fazer 15 anos agora que a gente vai fazer Em março. março. A gente pensou em trazer para um galpão, porque é um espaço que a gente pode dividir, o, o custo fica baixo, e também a gente pode estar tá cobrando uma necessidade baixa. Monstrinhos, vocês não têm noção de quanta coisa boa o circo pode proporcionar pra gente e pra nossa saúde. O circo melhora a postura, ajuda a gente na expressão corporal, melhora pra caramba o equilíbrio e aumenta a nossa força. E até deixa a gente um pouquinho mais magro perdendo peso. E todo mundo pode fazer porque ele desafia os nossos limites e torna a gente muito melhor. Sem contar que ele não é maçante igual a academia, o que é um grande problema pra mim. E agora me vejam sofrendo. <risos> Tudo começa com o aquecimento das juntas, das mãos, pés e a coluna. E esse sou eu tentando fazer. Tem mantém. Abre os dedos, agarra o chão. Agarra o chão, é que é sempre importante, o tubelo pra fora. E retinho aqui, ó. Isso. E vai lá atrás. Vai lá atrás de novo. A intenção é pôr o pé inteiro no chão. Aí, pra mostrar que aqui é circo, a coleguinha coloca as pernas em você e se equilibra numa perna só. Eu subi na coleguinha também, mó susto, eu pensei que ia acabar matando ela, mas ela é super forte. Tira um pé agora. tirar isso? No aquecimento, rola até a gente fazer ponte, com direito ajuda porque eu sou iniciante, mas não deu muito certo, eu acabei desmoronando. As posturas e encaixes com equilíbrio são demais. Eu nunca imaginei que ia ser capaz de sustentar uma pessoa. Tampouco ficar de aviãozinho, retinho, em cima das pernas de alguém. Muito, muito legal. Como você vai... Você não vai pegar a alguém, né? E ficar assim chave de perna é isso, só. chave de perna é você passar a perna no tecido e o pé de baixo, ele fica sempre em flex. Qual a ideia? A ideia é essa perna ficar flexionada e a outra vira. Então, quando esse vinho, ó, você só vai arrastar o corpo para poder esse é o tecido. E a Fer me deu um desafio de tocar lá em cima aonde ele fica amarrado. E cara, subir nesse tecido foi muito desafiador e emocionante. Eu jamais pensei que ia ser capaz. Sério, de verdade. Eu tentei algumas vezes e quando eu vi que já tava lá em cima, eu olhei pra baixo e... Nossa, meu Deus, que alto! Pra descer, também foi um outro desafio. E eu fiquei muito feliz por ter conseguido tanto subir quanto descer. Foi muito louco. Eu tô de rumo e sentindo Homem-Aranha. E, meus monstrinhos, essa é a Mari, um grande exemplo de superação. Ela teve em coma por 28 dias após um acidente. Quando ela acordou, ela já não tinha quase movimento nenhum. Eles eram muito limitados e o circo mudou muita coisa na vida dela. É isso aí. Muito obrigado, meninas, por terem me cedido o espaço. Valeu muito a pena. Eu desmistifiquei muita coisa e, gente, é muito legal. Vocês aí que têm preguiça de fazer academia, que têm preguiça de ser saudável, o circo, tipo, vale super a pena. Sem contar que essa galera é demais, então, meninas, muito obrigada mais uma vez. Eu queria lembrar pra vocês uma coisa, Fer, explica certinho como vai ser, vai ter um espetáculo, ah, que dia? A nossa obra, dia 18 de fevereiro, às 8 horas, é a nossa obra do Els, que é a nossa companhia, eu andai e and eu. Então, para vocês aqui de Sorocaba ou região ou quem queira vir até Sorocaba, eu vou deixar para vocês o endereço aqui embaixo na descrição do vídeo e tudo certinho sobre o espetáculo que vai acontecer em fevereiro, certo? Muito obrigado. Eu amo vocês, meus monstrinhos. Até a próxima e falou. Onde tem algo é, que seja picadeiro, seja com essa luna, que tem uma lona que passa ao público que está em cima do picadeiro, é assim que é não tudo que